E aí Clana Sheldon aqui, hoje a gente está vendo com o Planet of Lana, saiu a demo e a gente quer testar esse jogo que promete ser totalmente excelente. Vamos lá, eu não sei nem do que é a respeito, eu acho que é parecido com o Inside, só que com essa qualidade aí que vocês estão vendo. Isso. O personagem está meio mole, apertando os botões para ver se acontece alguma coisa. Ah. Sem diálogo, sem diálogo, sem diálogo. Sem diálogo, só bobagem, só não só bobagem. Menomui, muito Olá. Tá bem. A música é extraordinária. <risos> Pelo menos parece muito boa. É bonito. Os personagens não falam, então deve ser mais ou menos como eu imaginei. A história vai se. vai se contando conforme você avança, né? Não precisa ler nada. Maravilhoso. A animação é, é boa. Esse bichinho aí é... Marsupilane Eu torço pra que a demo <risos> Ok Eu achei que, né Esse seria diferente Eu me perdi a gente está jogando a demo. Eu espero que se ela seja um pouco maior, assim, né? É pelo menos uns 10 minutos, né, do gameplay para a gente conhecer. A arte é. Vai. E agora? Ah. Olá, Mui. Entendi. Ima. ver se vai é dar certo. Oh, deu certo. Olá, Hum. Ima. Olá imui. Olá imui. Legal. Primeiro puzzle solucionado com sucesso. As coisas meio nojentas, né? Ima. Ima. Olá ima. Ima, imui. Ima mui. Ima! Olá! Ima! Eu estou inclinado a fazer uma bobagem ah, Talvez era isso mesmo que tinha que ser feito Ela não... E agora? <risos> Bom, é o fim da nossa parceria. É uma pedra andando ali, hein? Isso, isso, não, isso é um mau sinal. As criaturinhas das trevas também. A música foi substituída por um. Pelos sons do ambiente, da natureza. muito Por enquanto tudo vai bem, né? A gente já se deu mal uma vez. Esse jogo a gente quis. Aí. Ué, e aí? Ah, dá pra mandar o... Tá pra mandar o bichinho fazer coisas pra gente Bom Então, aparentemente esse jogo vai ser lançado em breve Mas a gente não quis esperar não a gente pensou, ué. Vamos jogar demo, de graça. Nossa, não doeu, hein. Parou de os quebrando, credo. Tá, vamos prestar atenção aqui. Ela parkour. Será é que o bichinho vem Se Chama ele? Olá! É, não tem tempo ruim não com ele. Não, vamos. Só vamos. As, co As cores lembram um pouco... Studio Ghibli? Talvez? Muito agradável por enquanto Entendendo aí, a gente vai fazer a gameplay completa disso aqui É o tipo de jogo que eu gosto Nossa! Que barulho horrível, fi! As criaturas das trevas mesmo, hein? Vamos tentar de novo. se ele atrai. Ah, ele atrai! Fiquei com um pequeno... Fiquei com um pequeno receio dele... Era esse mesmo receio que eu tava dele ser comido por isso aí. <risos> Beijo, filho. Eu já te chamo. Bom, o bicho Olá. sentou, né? Então. Provavelmente não ia dar nada mesmo. Deu tudo certo. A nossa personagem tem investimentos leves para caminhar. <risos> leves para caminhar. É lá Olá, Não posso esquecer dele, hein? Olá. Olá. Toma aqui. Toma aqui. Eu acho que ele consegue pular toda essa altura. Olá, Olá, beleza. Hum, dá uma olhada para cá. Toma aqui. Que muito. Ah, ele saiu do outro lado. <risos> Eu achei que era algum secreto, mas não. Vamos aqui, olá, pui. Olá, rapaz. Ok. Uns barulhos que lembram a eletricidade. Ah, ali, a eletricidade. É esse mesmo. Você não tá com uma cara boa. Mandar o bichinho roer o cabo aqui. aqui, olha. Olha mui. É bonitinho, hein? <risos> bonitinho. Pera, pera, pera, pera, pera. Ah, era tipo um painel solar. Da hora, hein? Vamos aqui. Vamos aqui, Mui. mandar ele comer o cabo. Ah, não tem como. Não tem como. A gente vai ter que dar um jeito, hein? Espera aí, É um puzzle mais avançado, hein? Tá. Pelo que eu entendi, a gente vai ter que... Primeiro a gente sobe Isso Com sorte eu não vou fritar passando aqui Isso, perfeito A gente não vai pedir pro bichinho ainda morder o cabo, porque senão ele com certeza não vai dar ruim, né? Tá meio nítido isso. Vamos aqui. Vamos aqui. Ela é ruim. Já começa a aparecer as primeiras coisas tecnológicas. O que significa que esse mundo vai se transformar muito em breve. Estamos andando aí. Já tá grande para um demo, viu? Provavelmente vai ter algum acontecimento. Vai. Dizer... Desencadear o fim do demo A música tá ficando... tá mudando hein? Ok, primeiro momento de tensão. Para aqui, para aqui. Que legal é com o que da hora e é, muito... é a calmaria passa muito rapidamente, né? E o demo não acabou com isso. Ah, isso não é bom, hein? Isso aí pode ser um algo que o homem fez, né? Mas... Também podem ser aliens, certo? O buraco parece que caiu né? de uma grande altura Vamos que vamos. Aquelas músicas de sessão da tarde. <risos> de filme de aventura. Não é um ponto negativo, pra mim é um ponto positivo. Oh oh! Isso! Esse jogo já foi... É, atrasado várias vezes... É isso! Eu sinceramente não tinha ouvido falar dele Foi então, é uma grande surpresa esses últimos dias que eu descobri Aqui. Eu tô querendo descer de plataforma igual no, nos Metroidvanias. Calma aqui! Calma aqui! Calma aqui! Toma aqui. Toma aqui, Achei que seria o fim da nossa parceria <risos> de novo. <risos> O bichinho se apegou a gente, né? A gente foi encontrado na floresta desacordada. Isso aqui vai requer... Requer algum tempo executar. Vamos aqui. Olá. Maravilhoso <risos> Eu não sei quanto tempo se passou, estou me divertindo então estamos com os puzzles de caixa, desligamos já a eletricidade é, Fugimos de um inimigo Gostando desse barulho. Vamos aqui. Também não gosto desse de <risos> trem aí, esse pentáculo. Olá! Oh, parcou! É bonito, hein? Eu vou deixar até o sons um pouco mais alto aí na edição. Por enquanto, maravilhoso. E o legal é que se a gente for jogar. Hum, vamos lá, ó. Tá é doido, eu achei que seria o nosso fim. Ah, será que tem que fazer isso? Eu vou ficar com ele de fora. Ah não. Apertei o botão errado Bora, hein? Hum. Isso vai ser <risos> Isso vai ser difícil. Olha para lá, olha para lá. Faça tá aqui. Ah tá. Calma, calma. <risos> Eu ainda não estou dominando os comandos. Vai dar certo, vai dar certo. Como aqui, mãe? Ah, não. Vamos com um passinho assim, então. <risos> Mas Demoramos, hein? Demoramos para chegar a solução. É... é bom, hein? Tomara que eles não enrolem mais, parece que tá tão adiantado, né? Parece que eles não muito mais para lançar, né? Tá bom, depois vai soltando o update. <risos> que acabou, né? Não, ainda não. Ah, agora que deve acabar. Ok. Acabou o Planet of Land, a nossa a demo que a gente pegou aí na Steam, dia 6 de fevereiro, muito bom hein, vale a pena dar uma testada, assim que for lançado provavelmente eu vou jogar, independente da gente gravar vídeo ou não, muito bom, eu fiquei contente. Gostaram da gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos, a gente joga jogos indie de Metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, ninguém recomendou, não recomendou sim, recomendou no Discord, mais ou menos. É, deixa um comentário para gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo, boa amizade